Nós temos muito orgulho de termos aberto o Novembro Negro da Câmara Legislativa com uma roda de candomblé na Praça do Servidor, uma roda bonita que reuniu as religiões de matriz africana nessa casa para mostrar que esse é o espaço da pluralidade religiosa e da diversidade. O Novembro é o mês em que celebramos o Dia da Consciência Negra. No dia 20, há 324 anos, zumbi. Líder do quilombo de Palmares foi assassinado E o movimento negro escolheu essa data Como símbolo de resistência e luta Em contraposição ao dia 13 de maio Data em que foi estabelecida A falsa abolição da escravatura Não era uma abolição concreta Que dava as condições para o povo negro Ter acesso a trabalho, à política educacional à saúde e as mínimas condições de vida Não houve a estruturação de políticas Que garantissem à população africana E afro-brasileira o mínimo Para sua subsistência Pessoas negras eram até então vistas como mercadorias, num processo de negação de humanidade à população de negros escravizados. Com o passar dos anos, a tecnologia racista foi criando formas novas e sofisticadas de subalternização da população negra. Quando nós negamos a existência do racismo, a gente empurra essa discussão para baixo do tapete e fingimos que há uma suposta igualdade racial que não se concretiza na prática no nosso país. É necessária a resistência do povo preto para dar visibilidade à importante consciência e avanço nas políticas públicas, mas também para dar visibilidade à subjulgação histórica que esse povo tem sido submetido no nosso país. Vamos fazer agora também o prêmio Marielle Franco Direitos Humanos, que para nós é um prêmio fundamental. E aí a gente quer saudar hoje a nossa ancestralidade negra e dizer que essa casa precisa ser ocupada pelo povo negro do Distrito Federal também, para que a gente possa romper a desigualdade histórica que o nosso DF é submetido. Nós somos a segunda unidade da federação mais desigual do país e não temos as mínimas condições de vida para o nosso povo mais pobre, especialmente o nosso povo negro. Esse novembro tem um significado importante para nós, é o novembro negro, é o novembro contra o racismo.